Quente e frio no contexto moangolês. A atitude de muitos jovens mongolês provam que não são quentes nem frios no que diz respeito ao sofrimento do outro, do seu semelhante, do seu próximo. Quente, embora bom, e frio também é embora bom ou seja ser quente significa que o, Mangolé, o jovem mongolé de hoje sabe o que deve aceitar e ser frio significa ou quer dizer que o jovem mongolê de hoje também sabe o que deve rejeitar. O problema do jovem mongolé no contexto sociopolítico atual, provam que eles, os jovens não têm esse discernimento portanto o jovem mongolê de hoje não tem acesso à verdade da sua verdadeira origem cultura e história pois, sem a revelação da verdade da sua origem cultura e história embora impossível fazer um julgamento verdadeiro do país do contexto político e social que queremos para construir uma Angola dos nossos sonhos uma Angola que todos nós queremos sem um verdadeiro julgamento somos vítimas de enganos, de manipulações e de manobras e mentiras dos políticos que estão no poder, no caso do MPLA. Os da oposição também não ficam atrás nisto. Mas quando despertamos para a revelação da verdade da nossa origem, cultura e história, podemos então fazer um julgamento verdadeiro e saber o que devemos aceitar e o que devemos rejeitar. Assim sendo, quente, embora bom, e frio também, embora bom. Mas ser morno, o que significa não saber se posicionar diante do sofrimento do seu próximo, do seu semelhante, do seu irmão, é inaceitável porque isso significa que os manos ou as manas que não têm sabido se posicionar são incapazes de fazer um julgamento correto. Fica aqui a dica, é uma análise que eu faço com relação ao contexto angolé que temos vivido e temos também assistido.